Situado em Niterói, o Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense desenvolve desde 1994 projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre a memória e a identidade da cidade, a partir da disciplina de História Oral do curso de graduação em História. Niterói tem seu mito de origem na sesmaria doada a Martim Afonso de Souza, o araribóia, chefe dos índios Temiminós e aliado dos portugueses no século XVI. A aldeia era um lindo paraíso, de um evento sorriso que jamais se igual. A fundador dessa cidade, e um gente de vaidade foi também Vila Real. Nasce a cidade de Toranha, como cureja de ama batizada em Neroi. O bairro de São Lourenço surgiu de uma antiga aldeia indígena que perdurou até o século 19 e abriga a igreja de São Lourenço dos Índios erigida em 1627, a mais antiga do estado do Rio de Janeiro. A primeira estátua erigida em homenagem a Araribóia, em 22 de novembro de 1912, está hoje na praça em frente à igreja. Maria do Carmo e Gilda são descendentes dos últimos indígenas habitantes na antiga aldeia do século XIX e ainda hoje são moradoras do bairro. Elas atualizam, com suas narrativas, a memória indígena da cidade. E, e voltando aqui à, à história do, do, da sua mãe, né? Que a senhora falou que teria essa relação com amigo, com os índios, né? Ela contava muito que a senhora... Ela contava que a minha... Eu vou que a, disse, a senhora era a mãe da minha bisavó, que era da sétima geração. Eu sei que a gente comentava com a aqui, sobre Maranjo, eu escutava de, de papo né, com minha tia, então ele perguntava a ela essas coisas então ela dizia, não, não, não, não. né? O que é que você lembra que, era que, que eles falavam com a sua mãe? inteira que Eu só contava isso, da hora de que ela sucessia. E a gente tinha sangue, tinha e sangue, coisas, também, e e os moradores foram encarnando. Por isso que as vezes quando chega a gente aqui, os moradores, moradores de mandam vir pra cá. Ficou sabendo disso, né? Procura logo a gente.